E hoje a gente tem mais um streaming, uma série, o bloco aqui do TV em Cores, que a gente dá dica do que você poder assistir em tanto streaming que tem por aí, né? Sou o Miki. Sou a Júlia. E esse, esse é o TV, TV em Cores. Cores. A minha primeira dica de série é a do Fox Premium e tá rolando agora, que é a American Horror Story 1984, que... Ah, que série boa, sério. Eu acho que o Ryan Murphy é uma das melhores pessoas que anda fazendo terror ultimamente. E caso você não saiba, a Mary Power Story, cada ano, conta uma nova história, geralmente com o mesmo elenco. E o, e o elenco vai mudando, assim, de personagens, os mesmos atores vão fazendo papéis diferentes. E esse ano em específico tá muito baseado naquele terror dos anos 80, assim, de é, Halloween. E, e, sério, tem toda aquela coisa da motosserra, tem o um assassino atrás, tem um pessoal nas cabanas. Tá maravilhoso. Claro que é um tema bem adulto, gente, então caso você não goste muito de terror, slash, gore e tal. Assim, se você não gosta é ruim, mas se você gosta está no ponto, no ponto. O maior bônus aqui é a Angelica Ross, na primeira temporada dela de American Horror Story. Perfeita. Ela saiu de Pose, né? E agora tá com uma personagem maravilhosa, então caso você goste dela, dá uma olhada na série. E, cara, a série é perfeita, tá ótima. Tá no segundo episódio ainda, então corre ali, caso você esteja um pouquinho atrasado. American Horror Story 1984. Eu vou falar da HBO que lançou Sucession, que é uma série que eu não deveria assistir, quem deveria assistir é o Mickey, porque não tem nada a ver com o que eu gosto, só tem gente escrota, todo mundo é ruim, não tem um que salva e todo mundo devia estar tá preso na terapia. É basicamente o que ele assiste. Mas assim, pra quem não conhece, Sucesso é uma nova saída da HBO que conta a história de uma família de bilionários. E assim, bilionários mesmo. Aquela galera que chega pra você e fala assim, você sabe com quem você tá falando? E aí você fala, meu Deus, a pessoa teve essa coragem de fazer isso. Mas ela vai fazer isso porque se ela falar quem ela é, as pessoas vão ficar tensas. E aí eu falei assim, meu Deus, isso é real, sabe? Assim, a gente tem essa, essa, essa cultura acontecendo nesse momento. E aí a história da família desse cara, que é tipo um magnato americano, e ele tá tentando se aposentar, só que ao mesmo tempo ele não tá confiando muito nas pessoas que ele vai deixar na empresa. Então ele tá tendo uma rola, um, um rolê bem intenso de sucessão que todos os filhos estão um na garganta do outro, porque, obviamente, gente milionária não pode ser boa. Eu preciso torcer pra uma pessoa. Ela pode ser a pior pessoa, mas ela, pode ter, ela tem que ter um bom coração. E não tem ninguém. Nem as crianças eu consigo gostar. É, no caso, eu fui comprado assim, não conheci a série, eu vou assistir. <risos> Comenta aqui, caso você esteja muito interessado também. E se curtiu também, gente, dá like. Não esquece de se inscrever no canal, se não é inscrito e apertar o sininho pra receber notificação. A série maravilhosa, com Marjorie este ano, que conta a história, assim, de um hospital brasileiro, eu acho que é no Rio, se eu não me engano, e assim, o perrengue que o povo passa. Sério, adoro Grey's Anatomy, assim, gosto muito de série americana médica, só que tem toda uma... tem uma vivência, tem uma sensação muito diferente quando você vê a nossa realidade, a realidade brasileira sendo retratada, principalmente quando a gente fala sobre saúde pública. A série sobre o pessoal, ela acompanha o dia a dia de alguns médicos dentro de um hospital público no Rio de Janeiro, e, assim, cara, são tantas situações bizarras de falta de equipamento, falta de verba, falta de lugar, falta de leite, a falta de tudo. É sempre um perrengue muito, muito pesado. Sim. E não só isso, tem toda essa questão que é muito doloroso, mas, assim, é muito necessário a gente ver a realidade que a gente tá passando, mas você também vê isso nos pacientes, sabe? Você vê a situação de vulnerabilidade daqueles pacientes que geralmente são pobres, geralmente vêm de periferia, e é muito bacana como é que a Globoplay tá fazendo essa série que tá indo a quarta temporada já, e foi indicada ao Emmy desse ano pela terceira temporada dela, já tá confirmado o próximo ano, e caso você queira uma série brasileira boa pra assistir, vai lá sob impressão maravilhosa eu voltando pras minhas raízes, vou falar da Netflix com um anime chamado Caroline Tuesday, é muito fofinho, me indicaram, falando cara, você vai adorar, e é real, eu adorei é sobre duas meninas que moram em Marte mas é meio que a ideia é fazer sentido dentro do universo de Cowboy Bebop que é um anime muito antigo, e muito reconhecido mundialmente, tem pessoas Todas as nacionalidades. E é um anime muito focado em o que, que poderia ser um futuro com a humanidade. E é muito legal. E aí, Caroline Tuesday é como se fosse um spin-offzinho sobre essas duas meninas que cantam. E é toda uma relação do como é que você trabalha com uma gravadora, como é que você trabalha com música, quando você tá num futuro em que tudo é feito com inteligência artificial. Então é muito fofinho. Ao mesmo tempo que ele tem umas brigas e umas discussões muito intensas sobre como é que a gente trabalha com a realidade com a inteligência artificial no futuro, e eu não esperava ter essa, esse debate dentro do anime, eu fiquei muito interessada. Mas, assim, é uma discussão sobre o que, que é profundo e o que, que não é, e eu achei, assim, muito delicado em ser feito e muito bonitinho. Então, eu super indico pra quem gosta de anime, Caroline Tuesday. Bem, agora a gente quer saber de vocês, gente, quais séries aí vocês estão assistindo nos streams, quais streams vocês estão assistindo, né? Vocês gostaram das nossas indicações? Comenta aqui, não esquece de dar like. Também assistam os outros vídeos do Um Stream Uma Série, que a gente já tem alguns agora. Tem uma playlist aí. tem várias playlists aqui no TV em Cores, gente. Filmes, séries, jogos, você pode assistir um bando de coisa. Não esquece, toda terça, quinta e sábado, vídeo novo aqui no TV em Cores. Se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.